Caralho de ré, mano, que ré, mano Já me tem... Nossa, esse foi eu. Caralho, mano, que loucura, gostei, gostei, gostei, gostei Curti pra caralho esse aqui, mano Ah, mano, na moral, mano, se não pegar a lombada certa, já era, mano Freia, freia Aí, agora foi Oi. Vai, ai, ai. Não, velho. Que mentira, mano. Mano, ele vai todo, tá ligado? Ele vai todo torto. Não, velho. Cara, não vou conseguir fazer, mano. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Eu vou tentar por aqui. Aqui vai. Aqui vai. Aí. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Capotou, capotou, capotou. Mano, imagina com os outros veículos, velho. É que vai mudando, né? Vai mudando conforme... Aí. Perdeu. Perdeu. Calma, calma, calma. Ai, ai, ai. Aí, tô chegando, tô chegando três dias depois agora é essa descida mano na moral até tirar uma thumb aqui mano Aí. foi carro rampa ah que saquei mano é que o nitro ele é pra subir não é pra descer nunca foi eu acho é pra subir o carro não tem força pra subir, porque não é... Não é que é Aí descer tem que descer de remo. Isso aqui. Pode ver que o carro nem vai ser torto. Opa, opa. Caralho, que manobra, mano. Que manobra, tô. Na é, mano deslipa essa e joga, joga lá no é aí calma aí calma aí calma aí, não. aí calma aí calma calma calma calma não mano não, não mano tava quase mano 10 minutos já mano já foi 10 minutos de varinha, mano. eu vou no meio aqui e vou tacar o foto. é que não tem como tacar o foda porque é subido tá Ae, agora eu tô indo bem, calma. E o carro. Calma. aí o carro. Caralho, mano, você viu, rapaziada? Cheguei a puto arma Agora vai. Ae, padrão, tô cozinhando, tô cozinhando. Conseguindo, o cara tá com o carro todo quebrado. Puxinho, padrão. Calma aí, calma aí. Agora vai. Caralho, mano. Se não tivesse batido, calma, calma. Aí ajeitou o carro, vai. Só do carrinho. Ajeitou o carro, ajeitou o carro. Subiu, subiu. Vai mano sobe carro, confio em ti, mano aí porra, consegui tropa é mano, por enquanto só tá eu e o cara, mano, eu vou ter que fazer outro vídeo Se daqui ia dar ia ter uns 12 minutos de vídeo Agora esse cara eu nem conhece esse carro mano É um camarocha Que louco, mano. Era pra ser um Mustang, mas é um Camaro. Que louco, mano. Nunca tinha visto esse carro, não. É igualzinho o Camaro, tropa. Pô, oh, cara. Aí. Vou acabar passando o cara ainda, Mano, rapaziada, tem 27 pontos, mano, vai demorar muito, velho É por isso que essas coisas aqui tem que fazer com mais gente Só vou pegar os último 7 pontos e vou chamar mais gente daí, rapaziada Vou cortar o vídeo Porque com pouca gente é muito ruim, demora muito Editor, corta aí, mano. Aí já peguei o jeito, mano. Na próxima vez já vou fazer diferente, tá ligado? O segredo decida ré, porque não tem como, tá ligado? Pegar o próximo ponte aqui, eu vou cortar aqui, rapaz Opa Não, não, quase, mano, quase foi pra bala Aqui eu já tenho que... Virar Aqui eu tenho que pegar o... O para pra passar, né? Beleza rapaziada, vou. Agora é pro carro bate, mano. Que da hora. Mas vou cortar aqui, rapaziada. E já volto com vocês aí. Fui. Seis horas e meia depois. Bora lá rapaziada. Tamo de volta, mano. Não consegui achar muita pessoa, mas tem um pouco mais. Tem uma a mais ali que, que deu pra chamar, tá ligado? Mano, aqui já sei o esquema. Já vou deixar os caras se fuder tudo. E vou dar ré aqui. Né? Já sei o esquema e já vou dar remo. Os caras vão se fuder tudo. Aí já vamos pegar o esquema. Mano, até foi bom eu fazer antes, rapaziada. Porque. Daí. Eu já sei, tá ligado? E talvez eu possa ganhar a corrida. E... Ou não, né? Se os caras conseguem passar, mano. Mas acho que a maioria... É, a maioria não conseguiu, mano. Estão tudo voltando. Porque não dá, mano. Olha a velocidade que os caras pegam, mano. Tem que dar a sorte de cair certo, tá ligado? Olha lá, um já caiu. Um. E... Não, não, não, não. Ah, velho. Ah, não, mano. Que loucura, velho. Eu vou no meio, eu vou no meio, eu vou no meio. Vou no meio né? Eu vou no meio porque daí se caso eu caio. Voando. Não tem como, mano, porque o Nintendo é muito forte, tá ligado? Acho que ele. <risos> Passou voando, mano. Que loucura, mano. Bota replay aí de tudo. Na moral, mano. Acho que só teve um que passou, mano. Aí ó, vai no meio aqui de boa. Regulando a passada. Né? Regulando a passada. Ih, caralho, calma, calma. Aí tem que ser no meio porque senão se der erro aqui, um erro aqui já era. Tá? Aí chega lá no final, bota pra frente e já era. É só quando vai de, de pra cima que tem que ir, ir, ir, ir de frente, tá ligado? Bora, bora, bora, e caralho. Já passou raspando, mano. Quase, quase que o cara me leva junto. Olha lá, o cara deu a sorte, mano. Deu a sorte de caiu certinho. É muita sorte, tá ligado? Outro tem que ir muito rápido, outro tem que ir muito devagar, Caralho, virei o carro Não, não, não Não, velho Ah não, mano, ah não, mano Ah não, velho Que loucura, mano, na moral, mano Olha, ó, não dá, mano Não dá, não dá Eu dei vacilei, velho, vacilei, vacilei Vacilei feio, Mano, vai e vem aqui pra mim, eu fico muito puto, tá ligado? Que é muito chato Eu ia tentar dar uma acelerada de ré, mas não vai, tá ligado? Deixa ir de boa Pra ver se pega mais embala, embalo, mas eu acho que o carro vai capotar, tá ligado? Toma, toma. Mas eu tô em segunda ainda mano, tô em segundo. foda é que é muito o cara se o cara quisesse um pouquinho menor, tá ligado? Até o cara quase me fudeu aqui. Mano. É que o cara, oi, não... mano, o cara não tá com com personalizada aí, mais fácil, mais fácil. Não tem motor, né? Quase não, pô, não, não, não, Aí. Calma, calma. Nossa, ainda bem que eu não peguei o Nito, mano. Ainda bem que eu não peguei o Nito. Tô chegando, rapaziada. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, mano. ver o moço, mano. tem mais um. É mais... É, tem mais. Caralho, caralho Tem um black flip aqui do nada Mas tô tranquilo, mano. tô tranquilo Calma, ajeita o carro Ajeita o carro, aí, beleza Beleza Um pouquinho ia dar pra cair Aí, caralho, mano Consegui, tropa. Consegui, consegui. Ai, eu ia rodar o cara, ia foder pro cara agora. Ui. É, mano, é difícil, tropa. É difícil, difícil. Só uma rapazinha, só pra ajudar o cara, né mano, ajudar os amigos, brother. Aê, calma aí. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, tô. Aê, aí. Aê. aê. Ah mano, o nitro não funcionou, mano. Ajudou, ajudou, ajudou, agora ajudou. Tá vendo rapaziada, o nitro é só pra subir, mano. que pareceu descer Ainda tinha... tinha tipo lá do mundo Caralho voei mano, voei voei voei voei Calma aí Padrão Caralho, o cara tá descendo ainda mano. HA! Caralho, velho. O cara capotou com a uh. Ajuda, mano. Ajuda, mano. Ajuda. Aê, pô. Ajudou, mano. Ajudou muito. Senão eu ia ficar trancado ali, tá? Véio. Caralho, mano. Caralho, que loucura, mano. Calma aí, calma aí, agora tá massa, agora tá massa. Né? Aí, tô conseguindo. Aí, aí. Calma, cheguei no final, calma. Aí, padrão. Cheguei no final já. Nice. Caralho, o cara foi maldoso, mano. O cara foi maldoso e já... Lamber o cara pra baixo Agora vamos pegar o Camaro Partiu desse de Camaro O cara foi de frente, mano, que loucura É, mano, tem que ter paciência desse bagulho. Paciência. paciência. paciência Paciência, paciência Paciência Paciência, Valeu, tamo junto. Fiquei que o cara ia é querer me ferrar. mano. É, o camarão não é tão pesado, porém não vira tanto, tá ligado? Já e aí, o Zenitone é pesado, a traseira ele é. O motor é na frente. Ó, sobrou quatro. Quatro caras, um desistiu. Não aguentou ficar, ficar descendo aqui e sumindo. Mano, o próximo vai ser Mátio que o próximo vai ser o carro do Bátio. Bora. Mas é 30, 27 pontos. Aí cara, eu o Chico, cara aí me encerrou. E porra, consegui cara, Carro do Batman agora. Ajuda muito. Um... padão, bora. Olha, pega a tinta aqui. Já sai voando. Já adianta muito, olha isso. Caralho, o carro chegou a travar, Passou por cima, passou por cima, boa. O Caralho, chegou a travar no. Vamos, Aê, padrão. Virou, virou. Agora vai. Sobrevoei as asas dos. Aê, caralho. Boa, boa, boa. Eeeeh. Capotou Caramba, imagina se eu faço uma cagada dessa. É carro é, tá, normal é agora. Calo da polícia, eu acho. É, calo da polícia Calo da polícia Caralho, mano, tá diferentão pelo lado Caralho, é chato esse carro, hein? Tô primeiro, rapaziada. Tô primeiro, mano. Like Pô, tem que vir nos carros melhores, mano. Porque é muito de ponte Aí. Três dias depois... Dois mil anos depois. Aí, padrão. Carai. <risos> Quando o motor é na frente, é muito mais fácil dar esse. E não vira. Opa. Eu ia falar uma merda mano. Se tivesse um aviãozinho, seria bom. o cara com o carro do bate. Mano, eu ia ficar muito puto se ele me fudesse Amor, ah, o cara ainda quebrou meu carro Aí O carro não tá virando Aí, agora virou Ah, mano, caralho, o carro não tá virando direito, velho Vira, vira, vira, vira. Aê. Virou, virou, virou. Virou, virou de novo. Virou de novo. Virou. O cara já pegou o esquema. Cara, já pegou o esquema. Vou nesse no meio aqui, mano. Aí, aí, vira, vira, vira. Aí, aí, foda-se. Porra. Caralho, quase que me fodi agora, mano. O carro do Batman de novo. Pelo jeito é carro do Batman de novo. Ah não. É carro rampa. Ó, mas é tudo a mesma coisa. Rapaziada, eu vou fazer até o 10 ali, mano. Porque senão vai até o 7.10, tá ligado? Senão vai ficar muito grande. Esse daqui, se pegar um nito, voa, mano. E nem viraram, velho. Vi. Caralho, mano, esse carro é muito pequeno. Opa, opa, opa. Não, Tomou pê. uma jabiraca Golou pra, vou até o meio. O provavelmente vai até o meio. Foda-se. Vou foda-se mesmo. Até o meio se não pegar o nito freio. Não, pé. Na É, rapaziada, já deu 20 minutos de vídeo aí, mano. Vou finalizar por aqui rapaziada, porque vai ficar muito grande, tá ligado, eu aí no próximo vídeo aí, se bater 12 likes aí, eu trago o mais rápido possível aí o, o skill test pra vocês. É isso aí rapaziada, tamo junto, acabei ficando em primeiro então, até o próximo vídeo aí, e fui!